Fala aí, galera! Tudo beleza? Está começando mais um episódio do Yeah Drops. Então, o tema de hoje é Hino ao Espiritismo. Algumas vezes, no meio espírita, ouvimos, escutamos o tão conhecido hino ao Espiritismo. Mas nunca paramos para saber um pouquinho sobre a história desse hino. Então, o objetivo do Airdrops de hoje é exatamente falar sobre ele. Quem compôs o hino ao Espiritismo foram os ex-militares Sebastião Avelino de Macedo e Nelson Kerensky, que foram fortes militantes e divulgadores da doutrina espírita no Brasil em meados do século XX. O hino é o tipo de composição musical que tem a sua maior utilização em caso de adoração ou louvor a um deus ou uma personalidade, como, por exemplo, nos salmos do rei Davi. Ah, também, há também, a uma pátria, no caso dos hinos nacionais. Você reparou que eu sempre falo hino ao espiritismo ao invés de hino do espiritismo. Mas será que existe alguma diferença entre essas duas expressões? Bom... É claro que existe uma diferença. Se você fala que é hino do Espiritismo, necessariamente deve haver alguma organização que diga que esse hino seja oficialmente da doutrina espírita. Mas não é o que acontece. Os autores fizeram o hino como forma de homenagem ao Espiritismo e não tendo a pretensão de categorizá-lo como um hino oficial da doutrina. E outra, o Espiritismo não pode adotar uma música como seu hino oficial? pois ele não tem uma pátria, e também, por ter seus conceitos baseados em ciência, o que permite um dinamismo nos mesmos, e que assim não poderia ser representado por um hino oficial. Você já viu nosso primeiro vídeo do Yair Não? Lá, nós comentamos sobre as palavras erraticidade e burilamento, e daí nós temos um pequeno acréscimo a fazer no vídeo. Quando nós dizemos espírito errante, nós queremos dizer daqueles espíritos desencarnados que ainda não encontraram a perfeição. Os espíritos que já se tornaram puros já não estão mais no estado de erraticidade. É isso aí, galera! Esse foi o nosso segundo episódio do yeah Drops. Curta, compartilhe e, caso você tenha alguma dúvida, comente aqui embaixo que nós tentaremos responder a você. Yeah! O hino foi feito pelo Sebastião e pelo Nelson, Íntimo, hein? <laughs>